E aí, E aí, Sir? Boa noite. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tranca. Tô tranquilo aqui. Tá tranquila? Tranquila. Tá admirando tô... os padrões alheios? Tô admirando os padrões de, de, de cada um, os universos. A focalidade me mesmo. Afinal de contas, o mundo tem para todos, né? Isso, sim, verdade, verdade tem para todos. As condições é, psicosensoriais que através de um senso que precede a vida e a encarnação trazem padrões e padronizações que fazem parte da vida do ser durante toda a sua encarnação. São as, as pré-definições do psicosensorialismo, né? <risos> Essas pré-definições geram uma constituição que a gente chama também de consequencialismo, né? É um senso de resposta aos padrões do ambiente. O psicosensorialismo é um senso de resposta aos padrões? Do Não. Ah, também. O psicosensorialismo também faz parte, mas essas pré-definições geram um padrão de resposta. Ah, tá. É um conjunto. É um conjunto de propriedades que, faz em certo. comunhão com o ambiente, geram apropriações Sim. e também padrões de prioridade. E, e é isso que possibilita, ao ser, um sentido de ter gostos. Um momento, um momento de gosto, um momento gostoso, baseado em instinto e segurança. Porque a dinâmica da interação desses três elementos, da segurança, instinto e o momento, dentro do psicosensorialismo e esses padrões pré-definidos que geram padrões de prioridade, estabelecem o senso de sabor, senso de gosto, senso de interação e percepção e essas coisas, entende? Certo. É porque me parece que o senso de sabor é um nível da sensorialidade, certo? Mas é o senso de gosto, é. o senso de gosto é um julgamento do senso de sabor, certo? Isso é, é gostoso não é? Sim, seria um julgamento de segunda camada. Tá certo. O, julgamento, então... o julgamento que é, é mental, é racional, mas usa pré-definições que estão no subconsciente. Então é um julgamento totalmente matemático. Por que matemático? Porque ele não é consciente, ele não tem influências do desejo do momento. É sempre instintivo, sempre racional, sempre com objetivo. Todos os julgamentos do subconsciente são padronizados. Aí a gente vai entrar isso nisso no futuro. E, tranco, o que, que isso tem a ver com o eixo da gravidade e a luz? É, o eixo de gravidade do ser é onde o ser se percebe. E a, a, a proximidade dos elementos que estão ali na sua mente é onde o ser tem o seu foco consciente. E os padrões e padronizações desse estado mental transmitem a a responsividade da personalidade, respondendo através da responsabilidade. Então, são conquistas, sobrevivências, benefícios, consistências, consequências e alianças, com confiança e correspondência dessas consistências das próprias alianças. Então, essa corresponsabilidade delegada gera um padrão de falta velado e responsabiliza o ser. Dessa forma, a corresponsabilidade gera uma copersonalidade. Onde o ser não tem direito, forma uma máscara e uma carapaça nesse eixo de vontade e gosto. Agora que a gente salientou o problema, vamos à solução, tá? Tá certo. A tendência do pensamento humano é o paralelismo. Temos um problema numa seta, uma direção A para B, e temos a solução que é a construção mental analítica em paralelo de C para D. Fechou? Fechou, sim. Por isso que até na matemática a gente usa lá o, sinalzinho, o sinalzinho de igual. É. Que é. Então, vamos uma, usar um exemplo. Duas linhas paralelas. É porque o próprio sinalzinho de igual são duas linhas paralelas. Isso. E a gente tenta igualar um lado da equação ao outro. E é isso que a gente chama de resolver uma equação. Sim, né? o princípio é isso mesmo. É brilhante. Então, vamos lá. Você enxerga? <risos> Eu enxergo onde, com o quê? É, você enxerga. Enxergo. Não, enxergo. você. Sim. sim. Não sou um ser cego, sim, É você que vê as coisas? Você que ilumina as coisas para ver? Eu que ilumino as coisas para ver. Não, não, né? O ato de visão é, é os fótons, digamos assim... É, é, estimulando é... o seu nervo óptico, Estimula sim. Nervo óptico, a gente é, já sim. falou sobre isso. Então você responde à luz. Né? O seu eu... nervo óptico. Gera ali um pulso Esse pulso é decodificado E consiste em uma imagem imersiva Projetada pelo cérebro, né? É, que forma a imagem, digamos assim, dentro O que eu acho que eu tô vendo fora Na verdade é visto dentro né? Isso Mas... então, são dados que chegam até você Isso Fechou Então vamos lá Dinâmica do pernilongo <risos> é. o pernilongo, que paralelismo, hein? Que paralelismo Lógico, você... o pernilongo Ele se desenvolveu bilhões de anos Eu já usei esse exemplo com a amiga Ele ficou na, no subconsciente Vamos usar que é muito bom O pernilongo, ele, bilhões de anos Seguiu ali o caminho dele Sendo orientado pela lua A lua reflete a luz do sol Em uma direção só, né? Isso Estava o pernilongo em seu lugar. Veio o homem te importunar e criou a lâmpada. A lâmpada, por sua vez, ilumina o local e joga a luz para todos os lados. É uma loucura. O pernilongo <risos> fica louco, fica confuso. O pernilongo? Fica. O pernilongo se orienta pela luz. Eu achei que o pernilongo se orientava pelo gás carbônico. Sim, é emanado pelo... ele chega... então, ele ignora, aprendeu a ignorar né, a luz. Ah, entendi. E Eu vai no um gás carbônico. No vai. Vai. Graças a Deus. Quando você apaga a luz, o Pernambuco, pernilongo... ó. Oh, Já que alívio. É, entendeu? <risos> tá na minha hora. Aí o pernilongo fala: Filha da mãe, né? Não pode falar mais palavrão. <risos> Filha da mãe, Desgracento, né? Feioso, né? <risos> Eu vou te picar pra caralho agora. O oh, caralho, não pode. Caralho, pode, né? O que que tem? Agora eu vou te infernizar, que você fica me deixando louco com essa luz, né? Eu achei que você tava deixando o Pernilongo louco com a sua pele lisinha, que é muito mais fácil dele, dele, dele acessar as pegazinhas que um bichinho que tem pelo. Mas não é louco de desejo, é o louco da luz, entendeu? A luz que do Pernilongo deixa louco é uma luz que vai em todas as direções são luz em X. A luz rebate, reflete em todas as direções e por isso que ilumina, né? Tá? Tá certo. Tanto é que ela reflete falar, em todos os então. padrões e depois reflete na tua retina e aí sim você decodifica lá com todo o padrão aí do olho e todo o sistema nervoso óptico, tá? Tá certo. Então, as informações elas vêm em padrão X. Todas as informações. Informação em movimento, né, Energia. E o ser humano, ele torna essas informações em padrão de paralelo. É por isso que ele ignora o universo externo e gera um universo próprio. Pois ele cria um paralelo de percepção. Entendeu? Tudo Entendi. a ver com o exemplo do pernilongo Foi brilhante, <risos> é brilhante. O Pernilongo eu ainda estou achando Que está sendo confundido aí com a bruxinha Que fica indo lá na luz não, Mas vai lá, eu vou aceitar o seu pernilongo Assim meio diferente Não, não você, você Afinal não foi estudar, especialista Você vai estudar e vai ver que eu estou certo Estou <risos> certo Afinal tá de contas o médium estudou O médium estudou Eu confio no médium é, eu não sei de, perlongos, não sei eu, de... pernilongos, não, não. Eu... sei Você não estudou os pernilongos, não critique. Você não é conhecedora profunda dos hábitos dos noturnos do pernilongo fêmea, então não tritique. Não, não, jamais, jamais. Então, que, assim, é que, que, que sigam longe de mim. O eixo de gravidade. imagina que vem a luz em X, ela vem ali em X, sempre em X. E aí o eixo de gravidade. O que você quer dizer vem em X? Porque ela vem sempre em duas direções, é bidimensional a luz. Ela ah, que bate você falou nas antes. bordas. Em todas as direções. Então ela vem. Em todas as direções. Bi... É duas dimensões, só todas as direções é du... X. Mas não é três dimensões? Não, se é duas dimensões é X e Y. Se é três dimensões, X e Y. Não, Z. em X, padrão em X, é um, faz um X e depois você faz um paralelo, entendeu? Você faz um, dois risquinhos, X, depois dois risquinhos do lado do outro. Peraí. Quer é que eu desenhe pra você? Não, tô aqui tentando interpretar, porque o X é um padrão, digamos assim, perpendicular, né? É, ou é. em ângulo, para formar é. uma letrinha X Isso Aí depois você faz dois Izinhos, hum. igual ao algarismo romano Tá certo Só isso Como é que o padrão Vem lá cruzado Truncado <risos> Padrão obscuro Como é que ele vira paralelo Ele passa pelo eixo de gravidade do ser o ser dá sentido, ele alinha, ele cria no seu próprio universo, pegando informações ali que estão é, cruzadas. Porque é assim, por que, que a gente está introduzindo isso? A, a luz, ela interage em todas as dimensões. Quando ela passa da primeira para a segunda, ela reflete, então ela muda na direção e, a, de forma contrária. Então é como se ela tiver gerasse ali, um... Sabe o raio do Dark, dark side do super-homem, que ele não vai reto, ele vai curvinha Não pegou a referência? Não, não tem na caixinha Não tem, então vamos lá, vamos imagina que você não vai em linha reta, você vai fazendo curvinha Curvinha de 90 graus vai em onda, Você vai em onda, padrão de Quadrada, 0. onda quadrada Onda quadrada, tá certo? Tá certo, igual na, nas diferentes ondas da, do circuito tá. É. tá na onda quadrada Onda quadrada Quando a luz ela tá interagindo em muitas dimensões E você tá em uma dimensão só, duas ou três Você percebe a onda quadrada Quando a luz você percebe em todas as dimensões Você percebe uma senoide multidimensional Que forma ali uh, padrões ali um... Qual é o nome do padrão que fica no fundo do vídeo? Que vai crescendo, vai indo, vai indo, vai indo. E vai mudando. Fractais. Você gera esses padrões de fractal. Que é difícil explicar muitas dimensões. Então, quando ah, você tem ondas quadradas de informação, elas, entram, elas se sobrepõem. Isso é difícil de compreender? Isso é só uma, uma introdução básica? Se há uma sobreposição de informação, quem divide essa informação e alinha essa informação é você através da agência. E aí esse é o seu eixo de gravidade. É assim que você cotria. Tá certo. <risos> você entendeu? Tô aqui, é porque, eu tô é porque aqui tentando me explicar, aquela... tá difícil. <risos> oh, eu vou te contar como eu entendi e simplifiquei, porque sempre que há uma sobreposição, porque é o que você está chamando de ondas, eu estou sempre chamando de sinais, igual na teoria de... da informação. Bem, e sempre bem. que há uma sobreposição, sinal é uma informação que tem relevância para mim, tá? Que eu desejo. Bem, Faz sentido. Isso, isso. O resto é tudo ruído. Sim. É igual os filtros de, de linha que se coloca para telecomunicações. Né? Sim. Então, você está me dizendo que no universo comum há esse padrão de sobreposição de ondas. Então, ali nem tudo é relevante para mim. Então, eu sou, um, digamos assim, um filtro, literalmente, fazendo Isso. ali o que é sinal para mim e o que é ruído. O que é o ruído... É irrelevante, não, não dou foco, não, assim, não há gravidade para aquele, aquela interação. Isso. No, no meu universo pessoal, certo? Então aquilo, digamos assim, não pertence ao meu universo. Isso. Ah, como, não, como não atribuo gravidade àquilo, aquilo é como se não interferisse, não existisse, não interferisse em nada. Isso. Passa igual um neutrino passa. É. E o sinal é, é a informação que, que é relevante, que eu desejo, que, que, que, que, que me serve, digamos assim, certo? É. Tá bom. Então o ser é um, um, um digamos assim, pequeno, pequeno filtro egoico. Isso. Entendeu isso? Muito da vida se resolve. Só que não okay. importa, não importa mesmo. Ah, não importa, mas importa, tá agarrado, entende? Aí tem que ver ah, tem que as importâncias, é. Tá certo, tem que Tem que ir lá na caixinha de Pandora ver o que, que o ser tá guardando lá dentro. Que ele guarda mil chaves lá. Por que que resolve? Porque lembra que eu tava falando do psicosensorialismo? E da, da, da estrutura de consequencialismo, a descrição desses padrões? Sim. se o ser ele simplesmente ignora o fato dele criar paralelos através do seu eixo de gravidade né? o quanto ele dá gravidade o quanto ele dá importância o quanto ele sistematiza essas percepções se o ser uh, muda esse padrão ele muda sua seu padrão de limitação ele muda os limites e passa a interagir com limites compatíveis ao seu grau de consciência, aí ele sai das, dos padrões de prioridade dissociativo e começa a gradativamente acessar cada vez mais liberdade, cada vez mais tranquilidade, cada vez mais espacialidade, cada vez mais percepções emocionais, sensoriais e vivências mais humanas e mais tranquilas É isso, é só isso mesmo Esse é o ensinamento de hoje Se você não entendeu Não posso fazer muita coisa Mas você pode dizer o que entendeu Ou o que não entendeu né? Dizer o que entendeu é mais fácil E mandar pergunta Para o médium que ele não responde, mas ele guarda e a gente responde. Se for pergunta relevante, né? Se for relevante com o tema também, né? <risos> se não for relevante, ele guarda e responde em hora, outras horas. Mas prioriza... Como que você chama? Ah, como que chama? WhatsApp. Prioriza o WhatsApp. Então, se eu estou entendendo a equação... Onde pode complicar é o ser finge que deseja algo que ele realmente não deseja. Fingimento. Fingimento é um termo que pode ser interpretado ruim. Não é errado usar, mas pode ser mal interpretado. Ele sabe que deseja algo, mas ele não sabe que não deseja. Então ele está na fase de descoberta. Descoberta de si mesmo para desejar para implicar esse desejo de maneira mais integral. É como se é, o sistema é. assumisse que você não está em plenas capacidades mentais. eu desejo duas coisas ao mesmo tempo gera stand-by, entende? Isso, mas... Isso... É, pois é. Esse é outro padrão. É porque o padrão do desejador duas coisas ao mesmo tempo é que aí o sinal, um sinal tipo cancela o outro. É. O, o que eu pensei, usei o termo fingimento, porque é tipo uma auto ilusão. Ele coloca na caixinha que ele deseja qualquer coisa. Muito comum é o ganhar na loteria. Ele deseja ganhar na loteria, mas é porque ele escutou que fazendo isso ele consegue isso. Foi um... ele, ele se olhar bem, bem, bem ali, ele não, não não é aquilo que ele deseja. Ele deseja que seja ser, ser aceito, ser considerado um ser isso ou aquilo. Ah, é, mas isso, ele, como é que eu vou dizer? É, não sei. Mas me parece que ele não consegue perceber com clareza o sinal. Ele fica colocando... Foco no, no, no, no, no ruído. No meio, e não é. Dá pra, não dá para não dá para fingir para si mesmo, certo? Não dá para se auto enganar. Isso. É isso mesmo. Mas e como se faz esse discernimento? Do quê? Do que ele quer e do que ele não quer? Do que ele... Que ele tá aceitar que ele tá é. na fase da descoberta Tá certo Aí descobrir, quando terminar de descobrir, aceitar o que descobriu, importantíssimo E é agir Ver o que te dá potência de vida, sabe? Entendi Ih, tá certo É um, um, auto, um processo de autoconhecimento, então Isso Em é isso aí E aí o ser então Se permitir viver nessa nessa Verdade dele, certo? Descobrindo Nesse processo de autoconhecimento Descobrindo que x XYZ é o seu gosto É o que você Autenticamente gosta ah, O resto Se alinha com aquilo, certo? Isso Então, por exemplo, se o gosto autêntico do ser Ou que seja, é, é... Uh, o que seja, ficar em casa tocando violão. Uh, o resto todo vai se alinhar para literalmente tomar conta de todo o resto para o universo pessoal dele ficar ali feliz, satisfeito, contente em casa tocando violão. Todo o resto que ele aceita. Ah, tá certo. Então o que, pode, o que pode complicar esse processo é primeiro não aceitar, certo? Que as coisas é. cuidem dele. Tá não bem. aceitar que ele tem certos padrões, que precisou mudar para alinhar com o resultado que ele almeja. E muito... dá para fazer um áudio só desses padrões aí. Ah, é porque pode ser que você não aceita. Mas se isso é verdade Como é possível haver pessoas que, que, que ficam, por exemplo, sem moradia? Sem cuidar? É, só trazer, a gente conversa e tal Tem padrões ali O problema não é a pessoa não são os padrões, o problema é o sistema, que está inadequado, que deixa as pessoas viverem esses padrões de inaceitação. O ser humano se acostuma a, a muita coisa, inclusive ficar na rua. Isso é errado. Hum. É, um sistema que não cuida do ser é errado. É, ué, porque a, essa autoridade presume que o ser tem uma autonomia que ele não tem. Uma coisa é o ser ter lá duas casas, aluguel, renda, viver na rua porque eu curto. A coisa é viver na rua porque não tem outra opção. É, liberdade de passar falta não é liberdade. Pois é, mas aí a gente entra em outro mérito e foge do eixo de gravidade e da luz. Tá certo que tudo é eixo de gravidade e luz, mas aí estende muito e Tá bom. Não foca não, no conteúdo para contribuir com os seres que estão precisando desse conteúdo. É, não. Mas não eu não lhe acho. prometo que a gente vai chegar num sistema onde isso não será um problema. Tá bom. Não, eu já eu, eu acho que eu entendi o x da questão. Ah, é, tá vendo? Você pe pegou a a sobreposição e gerou um paralelo Isso te deixou paciente <risos> Né? <risos> Falou É assim, é ruim, mas paralelo a isso Temos essas outras coisas E estamos trabalhando para que isso não seja um problema É isso, ator. é assim É ruim, mas Por enquanto vai se arrumando ruim a esse pet aqui se você não deseja participar é. daquilo é certo? certo boa noite Isso. pra vocês bons estudos e até gratidão